Olá meus amigos e minhas amigas Mais uma vez estou aqui fazendo um vídeo Para mostrar para vocês o agreste pernambucano Para aquelas pessoas que vivem nas grandes cidades Que não conhecem o que é, que é o agreste Ou então o nordeste do Ceará, Pernambuco Começa aqui, eu estou aqui em Pernambuco Aqui chama-se agreste pernambucano Ou seja, o interior ou então o nordeste do Ceará Vou dar aqui a volta, ó. Aqui eu estou aqui em cima de uma barragem, uma pequena barragem, onde as pessoas contratou, né, vem uma máquina e ela faz um paredão bem feito para quê? Para quando vem a chuva essa água represse. Ou seja, aqui nós estamos aqui com sete meses sem chuva e mesmo assim ó, a água é armazenada e durante o ano ela vai sendo aí usada para quê? Para o consumo. Para alimentar, para beber para o gado, para os animais, galinha. Ali nós vemos que tem um verde, um capim. É um pouquinho de água que passa por baixo aqui da parede. Para nós aqui, nós chamamos que, falamos que o açude está revendo. Chama-se rever, né? Mas é o mesmo que, a, que vazamento, né? Vaza um pouco por baixo da parede. Tem açude que às vezes vaza tanto que a água rompe a parede, não aguenta. Mas o correto é fazer um trabalho bem feito aqui Com concreto lá na pedra, né? Cavar uma vala aqui no meio, ó E fazer de concreto uma parede para quê? E depois vir com maçapê para essa água não ir embora Aqui eu vou virar a câmera e vocês vão ver como é que é Vou mostrar como é que é aqui o agreste pernambucano para vocês Bom, aqui assim, ó Tudo muito seco, o sol está ali atrás de uma nuvem, ó Aí tem a claridade aqui, ó Tá com sete meses que não chove ali nós temos ali uma casa bem antiga já não tem mais nem telhado aqui nós temos aqui mandacaru aqui olha só, nós entramos aqui e agora nós vamos lá ver o gado aqui ó, com a água que vaza por baixo da parede aqui um pouquinho ó. então ele vai alimentando aqui ó e esse baixinho aqui, ó, é onde, passa, é onde é chamado de corda. Então aqui as, é dividido aqui para. São 11 moradores nessa vilinha. Então atrás do açude foi dividido aqui em 11 pedaços iguais. Para cada um plantar um pedacinho de capim, gente. Para cada um ter a oportunidade de criar umas vacas, né? Olha só, essa aqui foi a senhora. Essa senhora aqui, gente, foi a senhora do tanque de pedra que a gente fez lá, arrumou para ela, ó. Olha aqui esse garrotinho aqui, ó. Vou, vou virar pra cá, ó. Isso aqui é o um no ó. Ele é meio brabo, parece, olha. Essa aqui é a mãe dele, né? É, a mãe dele tá lá no outro sentado. Esse outro gado é do outro. Meu é esse. Pois é. Será que ele que dá lavada? Esse daquele que tá Opa, é. Todo esse gado aqui é criado com, com esse capim aqui, né? É. Esse capim. Aí quando falta o capim, aí dá palmas. Esse bezerro aqui. Vocês engorda, é, é, é pra. Pra vender. É pra vender? Pra vender. Então eu estou esperando chover para engordar ele pra me, pra me apurar, né? Aí com o dinheiro dele vocês pagam o dinheiro do loteamento que foi feito? Não, esse aqui não, esse aqui é meu. quem, aí, quem paga aqui é meu marido, com os outros bichinhos dele. Aí ele paga, ele, ele, ele pega e paga o loteamento, né? Então tá, é uma vez por ano que paga, né? É uma vez por ano. Aquele lá também é o que? É uma vaca ou lavrado lá? Esse aqui é nosso também, esse aqui é macho. É macho? É macho. Aquele bezerrinho, ó. Olha, então tudo gordinho, gente. Aqui, essa vaca aqui, gente, aparentemente, ela não tá magra. É o estilo desse gado mesmo, que não engorda muito, Esse né? Esse é do outro homem ali. É, né? Olha, olha aqui como é gordinho aqui, ó. Então, aqui, é isso aqui, gente. Ali lá, lá vai os rapazes. Meu amigo Manuel tá ali, ó. Meu amigo Manuel foi que me trouxe aqui. Aquele rapaz que vai lá na frente, ó. Aquele lá é o senhor aqui. Ele anda 12 quilômetros a pé. Ele vem 12 quilômetros a pé? De pé, todos os dias. Todo, todo dia? Todo dia. Só uma vez ou... Não, ele veio de 4 horas da manhã e, e já vem agora de 2 horas para tirar a raçãozinha e para botar para ele. Isso aqui são onze donos, né? São onze famílias aqui, aí cada cá tem um pedacinho. Hum, Então tá certo, né? Isso é bom quando tem uma divisão que dá oportunidade para todos, né? Então tá bom. Ali ele vai tirando, ele tira um pouquinho para cada, cada dia, né? gente Olha, olha para ali é tudo seco ó, e aqui é só o baixado. Nesse baixado aqui é onde produz a palma É ali na frente, vou lá mostrar pra, pra vocês É daqui, ó Daqui pra cá É dele e aí Até ali, até os Porque lá já é de outras pessoas Hum, tá certo É isso aí, essa aqui é a senhora que nos recebeu Nós viemos arrumar aqui o tanque Pra ela, né Ela fez uma galinha caipira muito saborosa Eu tô indo embora amanhã, mas volto contente, viu Aqui o capim está verdezinho. Eu vou até lá mostrar a palma. Por aqui não afunda não, né? É por aqui não afunda não, né? Tem água não, né? Pode ir por aqui, Zé? Aqui também pode ir. Ó, gente, aqui é molhado, Zé? Né? Nós vamos lá na palma. Ó, pra cá é capim, ó. Olha só, essa palma aqui, ela funciona assim. Quando não tem nenhum alimento mais, que está muito seco, que não produz mais nada em campo nenhum. E o agricultor, para não ver o seu gado morrer de fome, tira-se essa folha aqui, corta miudinho e o gado come aí. Com certeza, quem tem palma e bastante aqui, tem uma, uma riqueza. Então essa aqui é a palma, ele corta miudinho, né Zé? E dá para o gado? para o gado. Então tá certo, então parabéns. Vamos lá, vamos ver o que, é que ele vai mostrar para nós aqui, ó. Aqui gente é é um pouco difícil mas é muito bom se viver ali é, é uma porteira ó, com um aramezinho ali ó abre e fecha vamos passar para cá vamos lá olha só gente aqui ó esse aqui é o agreste pernambucano aqui quando chove fica a coisa mais linda porém com a seca cai essas esses aqui é chamado mameleiro tudo isso aqui tem ramo quando chove O que é que nós vamos ver para pra frente, Zé? Uma barragem. Uma barragem? Ali temos outra barragem. Maravilha! Aqui, ó, um plantio de milho, né, Zé? É. Quando, tem... Quando chove isso aqui vira um verde bonito mesmo. Olha só, gente, até aqui, ó, dentro do Mameleiro, tem a palma, ela convive legal dentro do mato aí, ó, ela vai... É lógico, se não tiver dentro desse mato, é, é até melhor, porque a pessoa planta e para não cortar os matos, ela fica aí dentro. Isso aí, já é, não tempo de colher, se quiser, é só colher normal, né? Olha só, gente, ali nós temos os cavalos. Deixa eu chegar aqui um pouco mais perto. Olha só, gente, ali nós temos os, os cavalos ali, ó, se alimentando do pouquinho de, de pé de milho que ainda existe, ó. Só a palha do milho, ó, e, por incrível que pareça, os cavalos estão bem nutridos, estão gordinho ainda. Ó. Olha só, tem ali um filhote, Zé? É um filhote, a mãe é. e o pai, né? É. Olha, o pai ali e a mãe. Estão com um pelo bonito, olha. Olha, a gente chama ele vem. ó. Chique, chique, chique, chique. Chico, chico, chico, chico, chico, Esse aqui, gente, é o jeito de chamar os animais. Tor, tor, tor, tor, tor, tor, tor, tor. Viu? No norte a gente chama assim. Tor, tor, tor, tor. Olha. Eles vêm pertinho, gente. Olha. Tor, tor, tor, tor, tor. Olha, eu não tenho nada na mão, mas ele vem, ó. Vem cheirar a minha mão aqui, ó. Olha só que beleza, gente. Deixa eu tirar aqui o zoom. Tirar aqui o zoom que vai ser bem melhor. Gente, que maravilha, gente, Olha. Torto, torto, tô, tô, Olha só, gente. Uma experiência oh, muito boa oh, que eu estou tendo aqui, oh, oh, ó. Oh. Olha só, gente, que maravilha. Torto, torto, tô, tô, Valeu Valeu muito a pena, Zé. A minha viagem aqui, oh, isso aqui Deus. é que eu gosto, gente. Né? Tô, tô. Vem, vem. Ó, olha só, gente, aqui, ó. ó. Tô, tô, olha, gente. É. Isso é maravilha, gente. Show de bola. Eu confesso, Zé, que eu tô muito contente com a minha viagem. Se o dono tivesse aqui é porque ele trabalha numa firma ele já, eu já encontrei ele, mas eu ia mandar para o Tarsela para que nele aí. Mas ele não está aqui. Vamos tá perto do Caruaru. É, né? É. Então, velho, eu me, eu me sinto muito contente, muito honrado por Deus ter me dado aqui essa oportunidade. Aparentemente, a gente veio aqui a trabalho, mas isso aí faz parte da vida. A gente, a gente fez algum serviço, se divertiu, almoçamos aqui uma galinha caipira, muito gostosa. E nós vamos ver a barragem? Vamos. Olha só aqui, ó. Aqui é tudo mato, gente. Aqui tinha o que? uma linha de ferro, né? Uma linha de ferro, né? É, né? Olha os passarinhos cantando aqui, gente. Vai entrar aqui dentro do mato, tem que ter muito cuidado para não, não cortar os pés. Isso aqui, gente, é o chamado Mameleiro. Uma viagem maravilhosa que eu fiz aqui. Eu vou levar uma boa recordação daqui. Olha só, gente, aqui funciona assim. Isso aqui é para armazenar água, viu? Um trator vem, cava um buraco, para quando chover, isso aqui vai virar... É, chama-se barreiro, né, Zé? É, é barreiro. Ó, chama-se um barreiro. Ó. Então, se fura aqui, ó. vocês veem que já tem água. Então, aqui, a água que vinha vazando lá do açude, Zé, ela vai armazenar aqui, né? É, né? Porque o solo já tem água, né? Lá na frente é a linha de, de, de ferro... Isso aí tá com quanto tempo que foi desativado, Zé? Né? É. Faz tempo, né? É, faz tempo mesmo. Então tá bom. Faz tempo. E aí, Manuel? Vamos lá, Manuel. Opa galera, vamos, vamos agitar esse canal aí do nosso amigo José Maria. Ó, gente, isso aqui foi feito há poucos dias, né, Zé? É. Né? Quanto que custa aqui a hora da máquina pra frente aqui, Zé? 120. 120, né? É. Então. Tudo isso aqui, gente, faz parte. Se não fizer isso aqui, o gado morre de cedo, porque aqui no Agreste a água é só assim, barreiro mesmo e alguma barragem. É a bueira da linha para passar água de baixo. Olha só, aqui é o túnel, né? É o túnel. Que a linha é alta ali, ó. Ali é a linha de. A, a linha é, linha de, de, de, a, a linha é féril, né? Onde passava trem antigamente. É, vem vem a capa assim, de eu aí para cima dela mais ver. Seio. Vamos lá vamos ver se a gente consegue aqui é meio cheio de mato aqui o bom do tá com tempo que eu não vou no nordeste assim dentro do mato mas também fui da, do, do campo né é gente aqui vamos aqui desbravando aqui o agreste aqui pra ver se nós vamos ali até o a linha férrea, hoje já desativada isso aqui faz tempo que não tem mais uso e aqui tem chamado veredas, né? Vareda, vareda. vareda né? Vareda. Então aqui, ó. A mata seca, sem folha. Mas quando chove isso aqui, tudo verde. Estamos chegando aqui, ó. Na linha férrea. Maravilha aqui, ó. Opa! É um pouco difícil. Aqui, muito antigo, ó. Então aqui os dormentes já, já estragaram, né? Já não tem mais, né? Do Recife a saigueiro. No terminal dela é em Saigueiro. É em Salgueiro, né? É em aqui, como tem muitos anos já aqui desativado, então os dormentes, ó. Acabou. Os dormentes acabou, ó, ele estragou, ó, E ficou só os trilhos, ó. Vê que lá abriu, ó, cheio de pedra. Olha, gente, isso é maravilha, né? Porque às vezes aqui, aqui, ele vem de Recife. Recife a Saigueiro. Salgueiro, aqui em Pernambuco, né? É. Então, isso aqui, gente. Pra lá tem mais um pouco de verde. Do lado é fazenda, agora aqui é do governo mesmo, sabe? É né? É. Beleza. Aqui no meio. Pois então meus amigos, agora nós vamos retornar. O Zé me trouxe aqui para mostrar aqui, o nome, do, o nome dele também é Zé. Um rapaz muito legal, nos acolheu ali na casa dele quando a gente estava fazendo um trabalho e me trouxe aqui para ver. Eu mostrei um túnel ali que ele falou tipo onde passava água, porque aqui é um baixado. A linha do, do trem tem que ser nível, nível, né? Então, ali por baixo tinha um túnel. Vou mostrar pra vocês agora. Pra que esse túnel? Era como se fosse uma, um bueiro, né? A água quando vem, passa por baixo e ir embora. Vamos descer lá embaixo de novo. Agora aqui, pra descer, a gente faz assim, ó. Pega aqui num gás de, de, de árvore aqui, ó. E vai segurando aqui, ó. Porque senão que ela cai. Vamos lá, Zé. Aí, ó. Então aqui, ó. Eu vou aqui, ó. No, no, no gás aqui, ó. Pra segurar. Aí depois a gente solta, chega aqui embaixo. E vamos que vamos. Do mesmo jeito aqui, ó. É a azulejinha aqui. Agora aqui, ó. Foi feito lá o poço. Aí pra no inverno não, não passar por cima e estragar o, o trabalho, essa água tem que passar, né? Então essa água tem que passar. Foi a da passagem lá pra baixo, pelo ali do trem, igual eu falei. Então ele vai vir aqui, ó. Fizendo aqui um sangrador. sangador é essa vala aqui, ó aonde ele vai, por quê? Porque essa água não pode ficar represada aqui. Ela tem que ir embora, porque quando chover muito, se represar aqui, aí não dá certo. Então ele vai aqui, ó, fizer aqui, um tipo uma, uma valinha. E aqui é o túnel, aonde passa a água. Você viu, ó, sai do outro lado. Deixa eu ver aqui, ó. Então eu vou passar aqui, não conheço, mas eu vou entrar É tudo feito de pedra aqui, ó. Tunho aqui de pedra. Vamos ver aqui, eu não vou entrar muito longe porque pode, pode ter maribondo, mas eu vou ver aqui, eu vou olhar devagarinho, então é assim, ó. você viu aqui, ó. aqui a água passa aqui, ó. vamos ver, não, não vou não, gente. vou passar para trás porque eu tenho medo porque pode ter algum maribondo, então é, sai lá do outro lado, isso aqui é quando chove a água passa por aqui, ó. aqui olha só, a terra que tira dali vai posta aqui para fazer tipo com a parede, a água quando vem lá de baixo armazenar aqui, ó. E como eu falei, a água que sobrar quando chover ela vai sair por lá por trás daquela ave lá, vai dar a volta e vai virar aqui, ó. E vai nesse túnel para ir embora para outra barragem lá na frente. É sempre assim: o que sobra daqui vai para outra barragem. Estou aqui dentro, aqui, ó. Me chamaram para me ver aqui como é que é a água. Olha só. Eu vi aí, ó. Olha, aí. Olha, olha a água, clarinho, clarinho, olha. eu vou pegar aqui com as duas mãos, já sou veterano da, da terrinha, aí, gente. vou fazer isso para poder filmar aí olha. a água aqui, olha, olha aí, olha. Tá vendo? água minante. Olha. Isso aqui para gado é uma beleza, né? O gado aqui, meu filho, ele, ele, ele bebe de arrotar. É, né? É. Essa água aqui, se caso não tiver água para beber, Dá até para pôr um produto, tratar ela e beber, né? Se tratar ela, bebe. É, né? Bebe. Tem um produto para tratar, né? A, a distribuidora de água de saneamento fornece um produto para você colocar dentro da sua água todo o tempo que você quiser. É só ir buscar lá que eles fornecem. Para você tratar a água dos do seus reservatórios para matar os bicóbios, né? É isso aí. Olha, em breve no eu vou deixar um link aqui do meu, no, no canal no meu canal, do, desse rapaz aqui, o, o, o Zé, o, é o Manuel. É meu amigo, foi, foi ele que me trouxe aqui para fazer um trabalho no tanque de pedra aí desse casal aqui que me trouxe aqui e ele vai fazer um, um vai montar um canal já tá montando para mo, mo, mostrar como se faz sorvete né como se faz sorvete, pizza, pão e várias várias coisas que eu aprendi no decorrer de 39 anos em São Paulo e nas regiões que eu tenho viajado por todo o Brasil Olha só meus amigos aqui ó vamos aqui mais um plantio de palma a gente, ela é arrosada mesmo para dar seco, né? Você planta no mercado, depois que ela enraiza, então, mesmo que tenha seco, ela vai para frente. Olha. olha só, aqui, olha só, desse outro lado, ó, tem um plantio de palma que já foi colhido, né, para dar palmo para o gado. Ali, ó, vem três ovelhinhas ali, ó. Lá do outro lado, gente, é a cidade, né? Aqui, ó. Em cada casa tem uma cisterna. Essa cisterna, quando chove, toda a água do telhado é armazenada aí para depois consumo do dia a dia. É só vir pegando de pouco a pouco dessa cisterna. Olha só, gente, aqui o pôr do sol no Agreste Pernambucano é esse assim, ó. Tem umas nuvens, parece que quer é chover e o sol tá indo embora e a noite está chegando. Vamos que vamos. Olha só, gente, aqui, ó no meio do sertãozão e aqui ó, vieram a vaca aqui solta ó, um o bezerrinho e o dono vem aqui traz a palma e põe no coxo e ela vai se alimentando ó. Vai, vai que vaca bonita dele. olha só gente, mais ali ó a cocheira com o boi ali ó olha só aqui, mais um plantio de fava ó, oh, de fava não, de palma aqui ó tu, lá é seco, né? e aqui a palma aqui, ó. E aqui nós vamos caminhando aqui, ó. Na estrada aqui, ó. Estrada estreitinha. Só acaba o carro. Só acaba o carro, né? E se vier outro? Se vier outro, o cara vai ter que dar reto até chegar um espaço de... Pra outro passar. É, né? Aqui, ó. Já foi colhida aqui a palma, ó. Pra o gado, ó. Olha que legal aqui, ó. Dent dentro do mato aqui, ó. Isso aqui, gente, quando, cho quando chove... A mata fecha aqui, ó, e fica tudo verdinho, coisa mais linda, aí, ó. Hoje então, meus amigos, vamos aqui finalizando. Aqui vamos a caminho aqui da do tanque de pedra que nós viemos aqui restaurar para o canal José Maria Lima. E é isso aqui, gente. Olha só, o sol está se ponta indo embora. Que maravilha aqui, ó. Aqui vai subir aqui. Isso aqui é uma pedra enorme. A qual a gente vinha aqui restaurar Estou muito contente Fui muito bem recebido Aqui, ó Aqui chove, ó. Ali nós fizemos uma paredinha Ali não deu tempo Fazer um trabalho com produto Mas o meu amigo Manuel vai fazer A gente já ensinou pra ele Aqui nós vamos subir essa outra pedra aqui, ó Bonitinho Todos esses vídeos aqui Tá no outro canal José Maria Lima, gente Olha só Aqui nós fizemos também aqui, ó Aqui é outro tipo um, um tanque que fica aqui, quando chove a água não vaza aqui, ela fica aqui armazenada. Fizemos aqui um murinho de pedra, aqui já tinha um murinho, só que era um murinho feito, feito, feito com barro. Ele está ali atrás, ó, aquele pequenininho ali. Ó. Então nós fizemos um muro maior aqui, aqui também vai ser passado um produto, eu não vou voltar mais aqui. Fiz aqui a data aqui que eu fiz, ó, 13 de 1 de 2021, vai ficar marcado aqui a data que eu fiz. Tudo isso está no canal José Maria Lima. Para cá ele vai vir também. E a água que vai sobrar daqui, ó, ali vai encher, ó. Quando encher a água que cai nessas pedras, ela vai vir para cá, ó. então ela vai descer aqui. A água que cair nessas pedras aqui ela vai encher ali e também, ó, vai descer lá. Ó. Ali tem uns buracos ali, ó, tudo aquilo ali é cheio de água. Lá nós passamos um produto que, que eu uso lá em São Paulo e vemos aqui passar também. Pra cá, ó, temos aqui mais um tanque pequenininho que é chamado tanque do boi. Vou mostrar pra vocês. Olha só, é aqui, ó. Aqui eu também coloquei aqui, ó. Zé Maria Lima, 2021, aqui eu não coloquei o dia, coloquei aqui, funciona como se fosse uma pontezinha. então está marcado aqui, ali embaixo é um tanque, tem uns vídeos ali é, é um verde, mas ó, os, os sapinhos cantando aí, ó. aqui vou descer aqui, ó. aqui é chamado tanque do boi, por quê? Porque aqui tem uns 4, 5 metros de altura aqui, para baixo, essa, essa loca de pedra aqui, e aqui fica água de um ano pra, para o outro, porque aqui é feito uma parede, ó. Aqui eu passei um produto também aqui para não vazar, rebocando bonito bonitinho. Se fizer uma parede, naquela pedra, por aqui ó, bem alta, e naquela pedra lá, fica também uma piscina muito grande e vai ter mais água ainda. Aqui ó, embaixo aqui nesse mato aqui, se cavar também, aqui é uma pedra, é um buraco que tem aqui também para fazer um tanque, o dono falou que no futuro quem sabe ele faça agora vamos, vamos aqui para baixo olha só, o sol já foi embora, está quase anoitecendo hoje é 14 né, e dia 15 eu retorno para São Paulo ali embaixo, ó, nós fizemos todo, todo, todo o trabalho então isso aqui gente é o um trabalho aqui do canal Zé Maria Lima que faz isso aqui, aqui nós restauramos tudo aqui essa, essa parede passamos um produto legal aqui pra água não vazar mais isso aqui gente é uma cisterna que de pedra então aqui não vai mais vazar água e aqui ó também é outro buraco aqui dá mais uns 4 5 metros para baixo aqui ó tudinho aqui enche d'água então, isso aqui gente é o que eu vim fazer aqui tá tudo no outro canal josé maria lima então gente a gente agradece a todos vocês o sol está indo embora olha. tá quase tá ficando de noite né hoje então meus amigos e minhas amigas ficamos por aqui um forte abraço amanhã dia 15 de janeiro de 2021 estarei retornando para São Paulo se caso Deus abençoar estarei aqui em outra oportunidade fui bem recebido pessoal bem receptivo carinhoso me falaram que quando eu quiser voltar as portas estão abertas independentemente que eu venha com o Manuel, que é da família, que me trouxe, ou então sozinho. Então, para mim, gente, é uma satisfação muito grande. Agradeço a todos vocês que se inscreveram no meu canal, que me ajudam nessa batalha. Foi os meus inscritos que me trouxeram até aqui. Eu fiz o um canal, posto meus conteúdos, quais são vocês que se inscreveram no meu canal, que está aqui, conhecendo lugares que jamais eu Seria se não fosse o meu canal? O Manuel que tem outros vídeos, ele não está aqui nesse momento, tá fazendo corpos a fazer. Ele me trouxe até aqui para restaurar esse tanto e saio daqui com uma nova família. Já como eu digo, já vou com saudade. E o canal Zé Maria Lima, gente, é para isso. Se Deus abençoar que o canal cresça e eu tiver condições de ir em mais lugares fazer esse trabalho, para mim é uma satisfação conhecer pessoas diferentes e também deixar a minha marca, aonde eu for, José Maria Lima, esse é o meu objetivo, a gente depende de Deus, se Deus nos abençoar abrir caminhos, nós passaremos por Ele, então um forte abraço, aguardo vocês, se inscreve no canal, que estaremos aqui com vocês até Deus consentir, um forte abraço aqueles que não são inscritos, se possível... Se inscreva, deixe o seu joinha, se calça, se inscrever, ativa o sininho para nos ajudar nessa batalha, nessa caminhada. Um forte abraço, ó. o sol está indo embora, gente, está atrás das montanhas. E eu também amanhã, dia 15, estarei indo para São Paulo. Lá continuaremos os vídeos. E é isso aí. Um forte abraço, fui. Tchau, tchau.